Paulo Aguiar, sou membro do Conselho Federal de Psicologia e é, atuo em dois, duas áreas, dois campos da psicologia. Sou professor e também atuo no campo da saúde mental e da dependência química. Toda a psicologia nos interessa.